O vídeo falando tudo sobre a nova carta, o novo feitiço épico que a gente tem, o Tornado. Bom, o Tornado é uma carta épica, como eu acabei de falar, 3 de custo de Elixir, e é desbloqueado a partir da Arena 6. Ele foi lançado no dia 11 de novembro, né, no dia 11 do 11, e uma vez liberado, Assim como todas as cartas que não são lendárias, você pode comprar em uma promoção exclusiva da loja e já pode iniciar no caso do Tornado, que é uma carta épica, com o nível 3 logo de cara pelo custo de 400 gemas. Vamos falar então sobre o Tornado. Por que, que eu quis trazer o Tornado nesse vídeo de explicação? Primeiro porque eu achei a mecânica dele muito diferente, muito nova, e que pode ser revolucionária no novo meta do game. Então, eu já queria pedir para vocês, aqui nos comentários e nos cards do YouTube, quais as próximas cartas vocês querem que apareçam, Aqui, em um vídeo como esse, um pouco mais explicativo, para vocês entenderem um pouco mais da mecânica das cartas. Então você pode votar nos comentários e pode votar aqui dos cards do YouTube, eu aguardo vocês. Além disso, eu queria pedir para vocês já deixarem o seu like e se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, porque esses vídeos costumam dar muito trabalho para fazer e vocês poderiam me recompensar com um like, eu ia ficar muito feliz. Muito obrigado a todo mundo que deixou o like. Então vamos lá. O Tornado, além de dar dano nas tropas que estão no raio de ação dele, ele tem um efeito especial que é exclusivo dele, que atrai as tropas inimigas para o centro do seu raio de ação, né? Como se fosse um Tornado de verdade. Obviamente, as suas tropas não são afetadas pelo efeito do Tornado. Ela fica completamente imune aos efeitos. O efeito não se difere entre tropas aéreas e terrestres, nem em relação ao tamanho das cartas. Por exemplo, o Golem é puxado da mesma maneira que o Espírito de Gelo. A única variação é... Que caso a tropa esteja andando ela tende a resistir ao efeito do feitiço ou até acelerar caso ela esteja andando em direção ao centro do tornado as tropas que são afetadas pelo tornado ainda podem atacar mesmo sobre o efeito dele então ele pode ser considerado de certa forma uma faca de dois gumes o que, que eu quero dizer com isso se você não souber como utilizar adequadamente o Tornado, ele pode ter um efeito contrário, né? Então ele pode acabar facilitando a vida do seu adversário, como vocês podem ver pelo vídeo. Tem que tomar cuidado na hora de utilizar o Tornado. Bom, o efeito do Tornado, como eu disse, pode ser revolucionário. Traz características únicas para o Clash Royale podendo ser utilizado de várias maneiras. Utilizado, por exemplo, para puxar as tropas inimigas para o centro da sua área defensiva, dessa maneira fazer com que as suas duas torres foquem no mesmo alvo, ou separar um combo de gigante de corredor, por exemplo, do seu oponente. O gigante avança, enquanto as outras tropas são puxadas pelo tornado, por exemplo. Ao mesmo tempo, a mecânica de puxar as tropas pode inclusive fazer com que elas mudem de alvo, como no caso do Gigante Real que vocês estão vendo. E até mesmo mudar a linha de ataque como vocês estão vendo o Golem fazer agora. Você pode utilizar o Tornado também para defender as suas torres. Ele causa um dano mais ou menos comparável com o dano do Zap. Então, por exemplo, ele vai matar tropas bem fracas como os Goblins... E os, e os esqueletos, mas não vão matar arqueiras e servos porém, ele vai deixar essas tropas com muito pouca vida, e se você utilizar ele da maneira correta você pode combater, por exemplo, a horda de servos sem muitos problemas utilizando o tornado, eu imagino que utilizar o tornado com um deck de corredor possa ser uma alternativa muito interessante e se você já conseguiu montar algum deck utilizando o tornado, deixe aqui nos comentários, que quem sabe eu possa montar o deck e fazer um vídeo explicando como é que ele funciona, outra estratégia é utilizar o tornado para atrair as tropas inimigas para o centro de ação dele e fazer um combo com isso utilizando um feitiço que dá dano em área dessa forma o dano em área vai atingir todas as tropas que estejam no centro do tornado de uma só vez você pode também utilizar essa mesma mecânica com por exemplo Valkyrias outra tropa que pode ser muito bem combada com o tornado são os magos, espíritos de fogo Bola de Fogo como eu falei dos feitiços e o Spark também pode ser utilizado para unir todas as tropas e levar uma pancada de uma só vez. Utilizar o Tornado com o Gigante Esqueleto pode garantir que as tropas inimigas fiquem no raio de ação da Bomba Gigante do Gigante Esqueleto, o que pode ser um belo combo no fim das contas e trazer quem sabe o Gigante Esqueleto para o meta atual. Né, que o Gigante Esqueleto praticamente não é utilizado. Quem sabe com esse combo possam surgir decks muito interessantes utilizando o Gigante Esqueleto. O raio de ação do Tornado é de 5 blocos. O mesmo raio de ação do Feitiço Cemitério. Um raio muito grande em comparação com outros feitiços. Como por exemplo o Veneno que tem o raio de ação aí de 3.5 blocos. O Tornado no nível máximo pode dar até 84 de dano por segundo. Sendo esses danos... Multiplicados por 3 segundos, que é o tempo de ação dele. Esse tempo não é modificado de acordo com o nível. A única coisa que muda do seu tornado de nível 1 para o nível máximo é que ele vai dar mais dano o tempo de ação é sempre três segundos para todos os níveis o que é o suficiente para matar as principais tropas mais fracas como eu disse no início e essas foram as minhas primeiras impressões dando algumas dicas para vocês se vocês gostaram do vídeo não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e é lógico comentar qual a próxima carta que vocês querem ver uma análise mais detalhada Assim como eu fiz do Tornado Também fiz do Golem de Gelo, entre outros. Todos os vídeos que eu fiz nesse formato vão estar aqui na descrição E também nos cards do Youtube Conto com o seu like em todos eles Muito obrigado a todo mundo que assistiu Falou um grande abraço do Gordinho, galera E até a próxima!